Ha <laughs> ha aqui no parque recreativo do um shopping aqui de Granada, pra ele brincar um pouco. Depois a gente vai almoçar no Burger King, comer umas batata frita e uns um refrigerantes. Quer comer batata frita hoje? Hoje pode. Só brócolis, brócolis, frango frito a semana inteira. Uma batata frita de vez em quando cai bem, né? Fala, Bibi! Bibi! Você está indo pra onde de carro? Leva a gente, leva a gente pra São Paulo. Não, mudando de ideia, eu quero ir pra Praia Grande de moto então, então vai o pai vai na garupa aqui vai, leva nós vamos pra praia, vai a gente vai pegar uma tatuagem pro Marcos aqui dos piratas crazy tattoo vai lá mãe, sorte mãe sorte mãe, o que que veio mãe? uma tatuagem? tô achando que ia vir 15 olha que da hora essa aqui ó Olha, mano. gostou? É pra você. Vai colocar no braço assim, ó. Não, essa é grande, mãe, é nas vem. costas. Você <risos> quer? Agora a mãe vai pegar uma pra ela, ó. A da mãe é Crazy Tattoos Fantasia. Vamos ver o que vem. Vai vir uma braboleta, uma brabo. Vem ver a da mãe, corre. Tomara que seja uma borboleta. Ei! Ei. Gostei! Legal? Vai Gostei. colocar onde? Na perna? Nas costas? Nas costas? Olha o brinquedo dele, moleque! Aí, pai, já vai quebrar! Oh! Vamos ver! O que ele faz? Ah, ele aperta também, ó! Põe, põe, põe, põe, põe! Aperta e gira! Põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe! É, eu peguei dois sundaes, mas para pegar depois, para pegar fresquinho. Tem esse suquinho. Olha quanto deu tudo. 16 e 38. Meu, veio dois Whoppers, um Big King, duas batatas fritas, Uns suco pro Marcos. Ah, é três batatas um três. fritas, tem o do Marcos é eu também. É as duas aqui, da Noninho. Refrigerante da Noninho. E bom, e o suco e o brinquedo de brinde. e 38 tudo moleque doido. O pai é muito economia, muito, muito, muito. Não sou besta, eu quero suco primeiro. Experimenta o hambúrguer, vê se tá bom. Experimenta. Primeiro acaba as batatas fritas, regra número um. Primeiro batata, <risos> depois hambúrguer. Calma, calma, devagar. calma. Respira que não, ninguém vai pegar sua batata. Uh! Que vive la piña debaixo do mar! Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. vermelho e o de cima azul e esse preto Fala galera, a gente trouxe o Marcos aqui num parquinho no centro de Granada primeira vez que a gente traz ele aqui a gente já conhecia o parque, só que a gente conhecia a parte só de passeio que é uma parte mais zen ali, que é grama, árvore, patos, lago e aqui no canto tem uma, um parque recreativo para criança que a gente não conhecia, a primeira vez que a gente traz ele Olha o tamanho do escorregador ali no fundo, muito grande cara, muito alto. Tipo de parque aquático, você viu, amor? É da hora, gostei. É tubo grande. fechado. Aqui também tem um escorregador pequeno, um escorregador grande. Aqui é pro Marcos. Aqui tem balancê. Aqui é pro Marcos, pra coordenação motora, cores. Aqui também tem brinquedo pra ele ficar treinando a coordenação, formas, Um, dois, 3. Nível super hard ó, Um, dois, três. muito difícil. Depois tem esse aqui também, de coordenação motora. Ah, e aqui tem um balanço também, tipo uma concha grandona. O que você tá treinando? O que você tá treinando? Tô treinando pulos, não tá vendo? Vai treinar cores agora? De volantes? Quero dirigir logo o carro, quero fazer 18 anos. Não tô aqui treinando cores, tô treinando volante. Nossa, velho, esse aqui é grande mesmo. Olha o tamanho da torre. E depois o tubo onde ele começa, ó. Uau. E vem parar aqui desse lado. Uh! <risos> Quase que eu fui parar no céu também. Olá. Bibi! Hum? Choca! Choca, choca! Pum! De novo, de novo, papai. Choca, choca! Pum! <risos> ah? empurra papai, empurra, gira aí a Claudete dirigindo sim tirou habilitação tirou ontem né ontem. Hum. é nada, você dirige há quantos anos, fala aí hum. uns 12 chuvas, já de, de anos vários verões, muitas hum. primaveras 12 anos, né, amor? 13. que isso Na verdade a Cláudia tá dirigindo pra eu poder jogar um pouquinho, ó Ó, ó, ó Vixe Nível 14, moleque doido Você poderia virar a esquerda, por favor? Não, depois a direita e na segunda você vira à esquerda de novo Quatro ruas depois você vira a direita Nossa, a gente foi dar uma volta no parque Eu peguei muito Pokémon diferente, moleque Eu não tinha esse aqui, ó Com a Pokébola básica, ó CP 608 com pokebola básica, na cabeça, no perfect. Depois tem esse Arcanine 916 CP, moleque. Olha! vixe! E o Maquito tá ali atrás. Tô com sono, dá pra chegar em casa logo que eu tô com sono. Chega de Pokémon, chega de dirigir. <risos> e pra finalizar o dia, uma friturazinha de leve, né, mano? Hoje é dia da tranqueira, né? Fim de semana a gente costuma pegar pra comer tranqueira. Né? A gente vai no burguetinho, come o hambúrguer, um depois fala tá na nossa fritura e durante a semana a gente tenta manter a linha. Aí rola um brócolis, um frango grelhado, um arrozinho, uma lentilha Fitness. E domingo é dia do descarrego. Sabe, domingo, É descarrego? Não, é carga, é o contrário. É carga, dia de carga? Bom, pelo menos o monitor aqui é dia que de a gente comer é tranqueira domingo, pra Fim depois semana. limpar. Fim de semana é carga e de segunda a sexta é descarga. Explica pra gente aqui o que, que é isso, amor. Isso aqui são frutos do mar, né? Tudo, menos esse que é frango, se eu não me é. engano. É, é pro Marcos. Esse é pra gente. Aqui é patinha de siri. Isso é patinha de siri. Frita. É carne de siri. É empanada. E aqui é uma patinha de verdade, né? É. Aqui o, o caroço. Isso daqui chama calamar aqui no Brasil, eu não sei como chama, você lembra? Calamar. O pacote tá aí? É como se fosse. Não lembro se é como pulpo, eu não lembro. Pulpo, é pulpo? não, pulpo é pulpo. polvo ah, em também espanhol. É polvo também. <risos> pulpo. Gente, viu? Não lembro, caramba. Calamar? Calamar é.. Como é que calamar fala no Brasil? É, calamar é. Vocês sabem o que eu tô falando, quem souber o que eu tô falando, <risos> escreve aí nos comentários. É que aqui ah, chama calamari e no Brasil não tô lembrando como é que fala. Que fala você não lembra não, também, não, né? Não lembro. Não lembro, não. Eu vou, vou perguntar pro Marcos, peraí. Vai lá perguntar pro Marcos. Marcos, como é que fala calamari em português? Vou saber, vou saber, aquele negócio redondo, nojento, que eu nem gosto, gosto de peixe, peixe nojento, Bebês não comem peixe, você sabe? Comem sim, peixe faz bem pros bebês. Faz nada, coisa nojenta, peixe peixe, gostei de, de areia de praia, esses negócios. Peixe é bom para os bebês, Marcos. É nada, meu pai, só fala besteira. O que você tá medindo aí? Tá medindo seu rosto? Tá vendo se a bochecha cresceu? Vê se a bochecha cresceu. Tô vendo qual vai ser o tamanho que meu bigode vai ter quando eu tiver um bigode grosso e todo mundo me respeitar nessa casa. Quero ver o que vai acontecer. <música>